Mais um momento eu faço com a marca da casa. O meu nome é Madalena Costa e vou-lhe mostrar assim como é fácil escolher o seu corta-relvas. Só temos de ter em atenção três aspectos: a largura do corte, a dimensão do seu jardim e o tipo de recolha que quer fazer. Mas para isso, a marca da casa tem três tipos de corta-relvas. Temos o a bateria, a bateria que é fácil de a manusear, é mais leve e precisa apenas da bateria e do carregador. Os elétricos não precisam de qualquer tipo de manutenção, são eles também mais ecológicos e apenas precisa, claro, e tem que terem atenção à dimensão do jardim, para se for preciso ou não ter a extensão para o pôr a trabalhar. E por fim, temos os a gasolina, são maiores, precisa sempre de terem atenção, claro, porque estão dependentes do, do depósito. São eles menos ecológicos, mas também são mais adaptáveis a, ser, a superfícies mais irregulares e a dimensões maiores. Para qualquer um deles, nunca esquecer a segurança, tem sempre que utilizar as luvas e uma viseira ou uns óculos de proteção para sempre proteger a sua cara quando está a cortar um, e a fazer a manutenção do seu jardim, mas como vê é super fácil fazer a manutenção e o corte da relva do seu jardim que é a marca da casa que oferece muitas, mas muitas soluções de corta-relvas. Não se esqueça, é só preciso identificar o corta-relvas que precisa e usufruir porque a marca da casa tem as soluções para satisfazer as suas necessidades. Música